Fala galerinha, eu sou o Norberto, pra quem ainda não me conhece, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário, e hoje eu vim falar sobre um livro que ficou em alta durante muito tempo, as pessoas leem e amam bastante, que é Filhos de Sangue e Osso, primeiro livro de Tommy ADM. Primeiramente, né? Que nesse livro eu não sabia o pano de fundo sobre o qual a história foi escrita, que é o seguinte. Ela, a autora Tommy ADM, ganhou uma bolsa pra estudar em Salvador. E foi lá que ela conheceu toda a cultura dos orixás e a cultura africana aqui no Brasil. E aí ela ficou inspirada a escrever essa história onde a magia tá se perdendo aos poucos, sumindo, diminuindo, estão querendo acabar com magia e tudo mais. Esse aqui, o Fijo de Sangue Osso, é o primeiro livro de uma trilogia que já teve seus direitos comprados, né? Pra ter uma adaptação nos cinemas pela Fox. Só não se sabe pra quando ainda, né? E a nossa protagonista daqui é Zeli Adebolá. Ela convive com a magia, convivia com a magia, na verdade, desde que era criança. Assim como todo o povo de Orixá. O orixá é o mundo ali. Eu chamo Orixá. Pode ser que você chame Orixá, mas... Como tem um tema no i, eu, eu prefiro dar um enfoque no i. E a sinopse, basicamente, resumidamente, é a seguinte. Se você, inclusive, não quiser saber da sinopse, você pode clicar aqui na barra de, de passagem do vídeo, que vai ter o um ponto específico onde eu começo a falar sobre as minhas impressões mais específicas do livro. Zeli então, ela é filha de um Cossidan, um homem cossidan, que são pessoas, normalmente, né, ali, pessoas da classe social mais alta, pessoas que têm a pele mais clara, com uma mulher magi, que normalmente são as pessoas que são marginalizadas e que tem a pele mais escura dentro da história. E essa mãe dela, né, essa magi, ela é uma ceifadora, que é uma entre várias categorias, né, vários clãs dos magi, que tem inclusive no comecinho do livro, descrevendo, são 10 na verdade, que descreve aqui, cada um tem um, um, um elemento que manipula, vamos dizer assim, um título de magi, que no caso dela é ceifador, e uma divindade, a divindade dos ceifadores é Oia. Então ela, como uma ceifadora tem o poder de manipular a vida e a morte, só que ela perde seus poderes, na verdade ela morre quando acontece um ataque que o ditador lá, Saran, empreende pra acabar com a magia, pra matar todo mundo mesmo, porque a magia não dá certo, não tem como todo mundo conviver em sociedade, não dá certo, não dá certo, não dá certo. Então, teoricamente, até então, né, até esse momento do livro, que a gente começa a ler, a magia desapareceu completamente, não existe mais, é apenas uma lembrança. Nesse ataque que aconteceu, basicamente, ele fez o quê? Rompeu a ligação entre os humanos e a magia, com a Mãe Cell. Mas ali na vila onde ele mora atualmente existe Mama Agba, que é uma senhora que ainda ensina as pessoas a cultura dos magi, né? Pra que essa cultura que eles têm desde sempre não morra de uma vez. Só que aí o que acontece? Zeli, ela tem um grande poder que é o de se meter em confusão <risos> por onde quer que ela passe. Então, em uma dessas, né? Em um desses momentos de confusão, quando ela vai procurar dinheiro pra família, uma coisa bem pacífica, vai vender um negócio lá na cidade, no reino, ela se mete, obviamente tá acontecendo uma confusão, não sei o quê, e ela pega e sequestra a filha do rei, a Mari, que tá fugindo com uma coisa que é muito preciosa para o rei, que é algo que pode trazer a magia de volta para o mundo. Aí pronto, a Mari se encanga com Zeli, pega as duas, vão-se embora o povo atrás delas, elas matam alguma de gente e ficam foragidas. Daí além delas duas se junta nessa missão o irmão de Zeli, Tzain, que inclusive eu já tô por aqui com ele, e eles vão viver essas aventuras atrás do templo de Candomblé, porque é lá nesse templo onde eles vão encontrar uma pessoa que vai explicar como é que faz né para a profecia se realizar e eles têm pouco tempo para fazer com que essa magia volte para o mundo. Essa foi uma sinopse bem resumida, né? Então, por que que esse livro é um livro muito legal de ler? Porque ele aborda conflitos de classe e segregação no livro, mesmo sendo todas as pessoas negras, ainda existe uma separação, uma classificação de acordo com o tom da pele e esse é o primeiro ponto que a gente pode perceber que eu acho que salta os olhos na leitura. Ainda existem questões de poder. É, negros de pele mais escura são escravizados, e a gente tem também os ricos usando esse poder contra os mais pobres e a etnia deles sendo colocada à prova, sendo os cocidão os mais ricos, escravizando os mages, então tem toda essa classificação nessa questão social. Zeli, que era a protagonista, essa jovem, ela sofreu desde muito pequena, ela tem a mãe morta né, nessa, nesse ataque que aconteceu, que eu esqueci o nome, acho que é ofensiva o nome que deram pra esse ataque, a mãe dela morreu, os amigos, grande parte da família também, e ela vive só, eu e o papá pá, pá, batendo na mão ela vive só com o pai e com o irmão nessa vila onde tem outras pessoas, obviamente mas o núcleo familiar deles é esse bem pequeno. Aí os guardas ainda por cima, espancam todo mundo quando vem, e o rei quer acabar com todas as coisas em que ele acredita, como se já não bastasse ter trazido tanta desgraça a vida da menina. Então ele acaba sendo uma peça fundamental para derrubar esse sistema, para trazer a magia de volta e acabar com o regime ditatorial que tá acontecendo ali, sendo a própria ativista negra no meio daquela opressão toda que ela tá vivendo. As personagens femininas aqui de filhos de sangue osso carregam a história simplesmente inteira nas costas, como acontece em todo canto, né? inclusive na vida real, e são elas que tomam todas as decisões aqui tantas menos importantes quanto as mais importantes, elas conduzem a história inteira, são as pessoas mais sensatas, e é de quem o leitor acaba gostando muito mais no final das contas. O leitor, nesse caso, sou eu, e eu tô dizendo que isso foi o que eu achei. <risos> o protagonismo feminino é muito bom aqui nesse livro, é assim, de se invejar em outras histórias. Aí, alguns fatos de curiosidade, é que hoje em dia, os Yorubás vivem mais na Nigéria, em Benin, em algumas regiões do Togo. A religião Yorubá tem muitas lendas e muitos orixás que são normalmente representados por elementos da natureza. E, por exemplo, a religião iorubá influenciou a religião, a criação, né, a construção da, do candomblé aqui no Brasil. A riqueza com que a altura representa é, deuses, religião e a cultura africana é muito interessante e dá vontade de conhecer mais, né, de ler mais, de mergulhar mais nessa história e aprender cada vez mais sobre o tema. E levando em consideração que aqui nesse livro a gente tem 10 clãs. Cada clã tem uma divindade representativa e aqui a gente não vê todas. Deve vir muito mais coisa por aí. Nas continuações dessa série, então eu tô ansioso pra conhecer. Pra quem ainda não sabe, a editora escolheu manter os termos originais do Yoruba na sua grafia original, né? Da maneira como se escreve originalmente. Isso foi uma coisa que me fez ficar perdido um pouco na pronúncia, né? De vez em quando eu ficava tentando pronunciar em voz alta as palavras, passando um pouco de vergonha sozinho. Mas no final dos contas não trabalha de jeito nenhum, inclusive é uma coisa que enriquece ainda mais o livro. Às vezes eu achei ele muito pra trás assim, e essa questão do jovem adulto me irritou um pouco o relacionamento entre alguns dos personagens, que vou logo dizer aqui não me convenceram de jeito nenhum, arranjaram uns pares românticos aqui para os personagens, que não fez sentido na minha cabeça nenhum deles me convenceu e eu não quero ver a continuação de nenhum deles nos próximos livros em nome de Jesus. Agora, se Zeli e a Mari, as duas meninas ficarem juntas, no final vai ser tudo, porque elas são ótimas. Confesso até que eu pulei alguns diálogos em alguns momentos, que eu tava meio cansado dessa parte do, do, do romance, dessa relação que eu achei um pouquinho forçado em alguns momentos, e ainda por cima tem algumas falas machistas de alguns personagens não assim, não é um problema do livro é porque os personagens, eles vão ter que evoluir ao longo da história, eles vão evoluindo inclusive, e isso na verdade dá a oportunidade da gente a gente vê os tapas na cara que eles levam de Zeli e Amari, que estão sempre ali para ensinar eles como é que funciona a vida. E ao longo da história, né, do meio pro final, na verdade, essa, essa relação com, com os personagens foi melhorando, principalmente com a personagem de Amari, de quem hoje em dia eu gosto muito da relação que ela constrói de amizade com Zeli. Eu tomara que essa relação se fortifique, se fortaleça cada vez mais daqui para frente nessa trilogia. Se você leu esse livro já, o que é que você achou desse relacionamento amoroso, né, entre, as, as perso entre todos os personagens? personagens ali, no geral, a amizade do Zeli e a Mari, deixa aqui nos comentários pra eu saber também se você gostou, se você não gostou tanto assim, ou se tanto faz. Mas o que acontece é que eu ia além da história, envolvido pela questão mitológica, pela fantasia e tudo mais, e esquecia que as personagens são adolescentes, e tem atitudes de personagens adolescentes. E eu ficava irritado com algumas coisas, com algumas decisões, porque a pessoa tem a faca e o queijo na mão, rapaz, para resolver uma coisa rápido e fica enrolando, fica deixando pra depois, assim não dá. Zeli é um personagem que em muitos momentos ela duvida muito da própria capacidade cidade, apesar de todo mundo do irmão dela dizer, você consegue, você é forte do, da Mama Agba lá dizer você consegue, você é forte, vai dar tudo certo você sabe das coisas, rapaz, mas essas são só algumas coisinhas, né, que me fizeram tirar uma estrelinha, um pontinho aqui, outro ali, dessa história, inclusive não é uma história que eu odiei de jeito nenhum, é uma história que eu gostei muito, mas pela hype que tava tendo pelos comentários, por essa capa maravilhosa porque eu julgo o livro pela capa assim, muitas vezes, esperava que fosse um livro favorito de estrelas, não chegou lá mas tá quase lá, tô Esperando a continuação para poder né, consolidar essa classificação. Mas a parte representativa é óbvio, não tem como deixar de falar. A parte mitológica, com certeza, também. E a construção de mundo que tá sendo feita aqui são coisas muito boas, na verdade, muito boas, não, são coisas ótimas que não, para mim, são irretocáveis, tá perfeito demais. Isso aí, pra mim, eu não tenho o que falar nada. Como eu já disse, eu tô esperando ansioso que cheguem as continuações em português aqui no Brasil, aqui na minha casinha, para poder continuar essas leituras. E se você já leu esse livro, diz aqui nos comentários o que é que você achou. Se você concorda, se você discorda E vamos conversando mais sobre essa história aqui Maravilhosa que mais pessoas devem conhecer Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Se você é novo no canal, muito obrigado por ter se inscrito Por acompanhar os vídeos Se você ainda não se inscreveu, se inscreve Deixa você curtir Manda até pros seus amigos também para eles conhecerem essa história e o canal E a gente se vê já já aqui no Elefante Literário Valeu!